It's me, Thaya. bem a mais um vídeo aqui no canal. Hoje terei uma sessão e vamos levar comigo. Eu fiz algo na cara. Ainda ah, não, não terminei. Apenas pus... Um, isso é que Pus o quê na cara? Espera, espera, espera. Eu pus base na cara e é só fazer um graphic liner. Um, eu não vou gravar porque requer muita atenção e... Não dá muito certo. Então, quando eu tiver com tudo já feito, o que vou levar na minha pasta? Porque eu vou levar algumas coisinhas e até já. Então, esse é o look. Tem um pouquinho de rosa aqui. Eyeliner. Bat... Não tem batom. Tem só lápis preto. Tenho isso no cabelo, as miçangas. Um, Bantu Cabelo para fora. Tudo muito cute. E agora eu vou fazer a minha pastinha porque tem algumas coisas que eu tenho que levar. Ok, então para começar vou pôr nesse saco aqui um, os, meus saltos, os meus saltos da Eagle pôr nesse saco para não sujar as outras coisas. Vou levar essa pastinha aqui que tenho medicamentos e vou pôr travínculas. Cotonetes, vou pôr esses três pincéis aqui. Eu acho que vou precisar. Não, eu vou pôr isso num outro saco, porque está meio sujo. Mascara vou levar esses brincos que talvez vou chegar a usar hoje. Vou levar essa escova aqui para o baby hair. Vou levar esse potezinho onde eu tenho o gel. Vou levar esse pincel. Vou levar essa esponja. Minha carteira. Vou levar óculos de essa cola. E brilhantinhos rhinestones que talvez nós vamos aplicar vou levar no um espelho essa pasta está cheia de tudo que eu é preciso também vou levar na toalha porque talvez vou ter que mudar de roupa na rua eu não estou a levar a roupa porque a fotógrafa vai levar a roupa então é isso esse vídeo vai estar muito desorganizado porque eu estou um pouquinho atrapalhada. Eu vou usar jeans para ir, um, algo largo, para não me impedir muito na hora de trocar de roupa. Mas vou ter essa colãozinho por baixo, então a parte de baixo não vai ser um problema, a parte de cima é que talvez tá, vai ser um problema. Mas, além disso, eu praticamente estou preparada. Eu vou comer e depois vou sair. Estou assim vestida porque será muito mais fácil de tirar na hora de mudar de roupa. Eu gosto de fazer assim. Depois pegas nisso, dobras por dentro. Então, assim que eu cheguei, troquei rapidamente de roupa. E depois fizemos já um test-shoot que praticamente nós estamos a testar a luz. E o vento queria me levar. Olha -me só para a minha roupa. a yeah, combinação muito fixe, mas olhei só para o vento. O meu cabelo mesmo estava a dizer, bye bye, taia hoje não vou, vou não vou trabalhar em condições contigo, mas funcionou na mesma. Eu adorei essa área, essa área que eu, tipo, na minha cabeça está como área da taia porque as cores, a minha cor, a roupa que eu estava a usar, perfect, perfect, perfect. Foi muito fácil trabalhar com a Penelope, mas já tendo um lindo, demoramos duas horas nessa sessão, porque foi go, go, go, go, go. E conseguimos tirar boas fotos. Olhem só da forma que eu estou glowing. Mas sigam a Penelope, sigam a minha página também, Taya uh, Leão, no Instagram, no TikTok e no Facebook. Até agora eu nunca tive uma sessão que o mal. Foi muito fácil, é muito fácil trabalhar com os fotógrafos com quem eu já trabalhei. E eu realmente sinto-me nas minhas E aqui, como podem ver a panela, ela me diz, olha, podes fazer também essa posição aqui, que favorece também. Eu escapei cair mas não faz mal, porque tiramos a foto. Temos que tomar muitos riscos, quando estamos a, a tirar fotos. Mas no fim do dia, é muito, muito agradável poder testar os limites. Nós damos um fixe, porque tudo estava com muito fixe. Olhem só, olhem só, eu aprendi isso na televisão. So. <risos> então, eu, tipo, eu fico feliz, até fiquei sem palavras, fico feliz poder partilhar com vocês o que eu gosto de fazer. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Bye! <risos>